é rentável né Carla o que que é, é um consultório rentável Né, o consultório rentável eu costumo dizer que ele é rentável se ele tiver de acordo com três critérios básicos que eu vou apresentar aqui tá é, se um cirurgião dentista e o seu negócio seu consultório sua clínica se estiverem seguindo esses três passos, esses três critérios que eu vou colocar aqui, muito provavelmente, né, esse é um é um, é um, primeiro, um primeiro passo, são noções básicas de especialidade mais rentável, é, muito provavelmente ele vai estar tá no caminho de uma alta rentabilidade dentro da odontologia. Tá? Por quê? O que parece, muitas vezes, o que nos parece ser mais rentável, Pode não ser, por exemplo, Carla, será que a área de estética não é mais rentável? Porque eu posso cobrar mais, as pessoas querem mais, desejam né, ter um sorriso bonito, um sorriso branco e aí eu posso trabalhar com, uh, com facetas uh, estéticas, enfim. Ou a harmonização facial, que está muito em alta hoje. Ou a parte de reabilitação oral. Será que não é mais rentável isso? Então, o que muitas vezes o cirurgião dentista pensa sobre rentabilidade é o quanto ele pode cobrar por um procedimento. Então, um procedimento de reabilitação oral, por exemplo, que pode ter um, um, um valor de, vamos colocar aí 30 mil reais, 40 mil reais, um tratamento completo reabilitador puxa vou fazer isso que isso vai vai ser muito bom vou ganhar bem vou conseguir viver bem tá mas é, não leva em conta que apenas uma pequena parcela da população primeiro vai ter condição financeira de fechar tratamentos desse valor desse valor alto é um outro ponto importante é Tá, vou cobrar bastante, mas quanto custa? Qual é o custo desses meus tratamentos, desses procedimentos todos? Tá? E o custo inclui quantas sessões eu vou levar, quantas horas eu vou levar para fazer esse tratamento todo. Né? Quantos tratamentos desse eu consigo fechar no mês? Tá, eu tenho colegas que é, investiram muito em reabilitação oral, mas não conseguem fechar tratamentos com valores altos. Não, mas o meu paciente não quer, ele, ele vem aqui só para fazer uma restauração e acaba não fechando, e acaba tendo uma, um, um faturamento baixo e rentabilidade baixa também, tá? Então vamos colocar aqui: primeiro ponto importante: para você ter uma especialidade mais rentável, dentro da sua especialidade, então se você é odontopediatra ou se você é ortodontista, né? Ou, se você é implantodontista, endo, o que é que precisa ter? Produtividade. Nada mais é do que você se preocupar em quanto tempo você vai realizar aquele tratamento. Que isso tem que ser feito de uma maneira mais enxuta possível, em menos horas possível, em menos sessões possíveis, tá? Sem perder a qualidade. Então, produtividade está ligada à qualidade, porque se não tiver qualidade, vai acontecer a necessidade de retrabalho, ou seja, refazer algum procedimento. E quando a gente precisa refazer algum procedimento, cai a nossa rentabilidade. O retrabalho cai a rentabilidade. Por quê? Porque eu estou ocupando mais horas e cada hora minha dentro do consultório tem um custo, então o custo do tratamento está subindo e o que eu recebi continua igual. Por exemplo, se você fez uma estética e está prontinha e o paciente liga na semana seguinte dizendo que não gostou, que acha que está um pouco áspero e ele tem que voltar para fazer um polimento, é uma sessão a mais que você levou, já cai a sua rentabilidade aqui. É um retrabalho. Ah, moldei para fazer um disjuntor. Não ficou legal, a banda saiu do lugar. Não sei se tem ortodontista aqui. Precisa chamar o paciente de novo para fazer uma nova moldagem. Então, isso é um retrabalho. Tá? Você perde. É muito importante você saber que cada vez que precisa refazer algum procedimento, já caiu, você perdeu a sua rentabilidade. Né? Então, tratamentos muito extensos. É que precisa você programou cinco sessões para fazer, muito extensos, não? Sete sessões para fazer. e você levou 10 sessões para fazer, você já perdeu rentabilidade ali. Tá? Então é muito importante esse conceito de produtividade e, e ter produtividade trabalhar trabalhar com produtividade no consultório, não é fazer as coisas correndo. Não é rápido. Aqui eu não estou falando que tem que ser sessões curtas, rápidas. Dependendo da especialidade, não dá. Né? A endodontia, por exemplo, não tem jeito. Né? Você tem que fazer naquela uma hora, naquela uma hora e meia de atendimento. Mas programar a quantidade de sessões e sessões de quanto tempo, de quanta duração, qual duração dessas sessões para aquele tratamento todo. Então, a minha previsão é sempre importante, façam isso no seu consultório. Você ter uma previsão de sessões que você vai precisar para fazer todo aquele tratamento. Então, são cinco sessões de 40 minutos cada. Estou chutando aqui, né? estou imaginando. Se você demorar seis, se o paciente tiver que vir mais uma, por qualquer razão, você é importante você entender que já caiu aqui a sua rentabilidade. Tá? Ou seja, trabalhar com produtividade é ter, a, ter qualidade no tratamento para não precisar refazer nada né? e em menor número de sessões possível. Por quê? Enquanto menos sessões você fizer, a cada sessão tem um custo. Né? Então, quanto menor for o número de sessões, menor vai ser o custo daquele tratamento. Tá? Além do paciente ficar feliz, não precisar ficar voltando muitas vezes. ok Então, vamos lá. Então, produtividade é um dos critérios uh, para se ter uma especialidade mais rentável. Ah, Carla, eu trabalho com estética, com público A e eu fico duas horas com esse Paciente porque ele quer conversar comigo, ele quer tomar cafezinho, né? Eu conheço é, profissionais que trabalham assim, é, que querem bater papo, contar da vida, né? tirar foto comigo e tal. Tudo bem, não há problema nenhum, mas é importante ter foco na produtividade. É claro que você tem que cobrar do paciente um valor que seja bom para você trabalhando dessa forma. Né, que você fique duas horas com o paciente. Tá? Tem consultórios que o atendimento de ortodontia, por exemplo, é de 15 em 15 minutos. De 20 em 20 minutos. Tá? Nossa, mas é bastante... Puxa, é muito bom a ortodontia. Porque é, eu consigo atender bastante paciente. Ok, mas se você não trabalhar com qualidade, você vai ter retrabalho. E na ortodontia também, o retrabalho... Diminui a sua rentabilidade, tá? Em qualquer área, tá? Na odontopediatria, caiu restauração da criança lá, tá voltando, além de atrapalhar a agenda, ainda você precisa entender esse, esse problema aqui financeiro.